Desde criança, a gente aprende que engravidar e gerar bebês é algo que só mulheres podem fazer. Mas gênero e gravidez não são tão inseparáveis assim. Homens trans com útero também podem engravidar, gerar e dar à luz. Isso de forma tão natural quanto uma mulher cis. Eu sempre quis ser pai, só que eu não imaginava gerar. Isso era uma coisa, tipo, fora de mão para mim. Para mim e pra mim, Acho que para várias pessoas ao meu redor, homens trans grávidos já se tornou normal. Então, assim, é muito natural para mim. Aqui nesse vídeo, eles vão contar para gente esse processo e as experiências que viveram Os planos de ter um filho sempre apareciam nas conversas do Edu com a companheira. Eu sempre falava para ela, ah, eu quero muito ver uma misturinha nossa e eu quero muito ver os seus cachinhos assim, né? Que a Luna tem... é cheia de cachinho. eu falava, meu, imagina uma menininha correndo pela casa, assim, com seus cachinhos e tal. Mas quando a gente pensava em planos concretos, que a gente falava, beleza, vamos conversar sobre isso. É, eu, eu sempre falei para ela das minhas inseguranças, de viver num país muito transfóbico. O homem trans pode engravidar de forma natural. Mas, se ele faz hormonização, o ciclo menstrual é interrompido. Então, deixar os hormônios de lado é necessário que a ovulação volte a acontecer e a possibilidade de engravidar também. Com a pausa nos hormônios, pode ser que o corpo mude. Sem a testosterona, alguns homens sentem oscilações de humor, inchaços no peitoral e às vezes disforia, que tem a ver com uma insatisfação em relação ao próprio corpo. Mas isso não acontece. E mesmo quando rola, é reversível. Eu já tomava hormônio masculino, já estava com a característica masculina, aí eu tinha medo por ter que, tipo, regredir tudo, de tudo que eu conseguia aqui, em questão física, tipo, voltar por fato da gestação. O meu único receio com relação às mudanças no meu corpo eram realmente o social, assim. Como que iriam me ler? Era uma incógnita, assim, né? Tanto o Rodrigo quanto o Eduardo engravidaram de suas esposas, que são mulheres trans. E, nesse caso, elas também devem parar com os hormônios. Mas eles poderiam ter engravidado através de uma fertilização in vitro. Não existe nenhum protocolo médico que define o retorno da fertilidade de um homem trans depois que ele para de tomar os hormônios. O que os médicos indicam é esperar a menstruação aparecer e, depois disso, começar a tentar. Fazia pouco tempo que a gente tinha voltado de viagem e aí eu não tava conseguindo contar direito minha menstruação. Eu ainda não tava conseguindo porque eu tinha parado de tomar hormônio e aí ela voltou e eu não tava ainda conseguindo coordenar direito ela, né? Mas aí eu falei pra Lana, eu falei assim, nossa, eu acho que tá... Se, se tivesse um dia atrasado era, assim, era, era isso, assim, um dia de atraso, dois dias de atraso no máximo. Aí ela falou: "Meu, faz o teste e a gente tinha ido numa clínica de fertilização para saber se a gente tava com algum problema, né? Foi seis meses tentando nada. Vamos ver né alguma coisa do hormônio que fez. Só que a gente foi. Aí daí eles passaram uma, uma consulta com até 30 dias para a gente voltar novamente, um monte de exame para ver como é que tava tava acontecendo. Nenhum dos exames tinha que a menstruação descer e não tinha descido. Aí eu fui lá e fui fazer o teste. Entrei no banheiro, minha esposa estava trabalhando na sala e quando eu entrei, coloquei lá o teste dentro da urina, né? Aí subi muito rápido e apareceu os dois pontinhos, então eu falei, nossa, o teste está com defeito. e Quando fizemos o, o de sangue mesmo, que aí a médica falou assim, meu, você está grávido é isso, você está grávida, assim. Aí a ficha caiu, assim, tipo, real, assim, tipo, caramba, é isso, vamos viver isso junto e bora enfrentar esse mundão aí primeiro a saber foi a família da minha esposa por fato a gente morar perto deles tal tá? mas tipo as pessoas tipo não acreditou né tipo como assim engravidou e aí porque vem mil e umas é, dúvida na cabeça deles imagina nossa vem imagina das pessoas então mas tipo graças a Deus ai que bom eu fico feliz tipo, todo mundo ficou feliz pela nossa conquista né que eu falo que foi uma conquista velho e aí foi suada viu isso tá ok enxovar ok, as malas estão ok, semanas estão ok. E aí, na, na mesma hora, a gente entrou em contato com pessoas feministas, mulheres feministas, que, enfim, é, tinham contatos e etc. Aí me indicaram uma casa de parto, é, muito legal aqui do Rio de Janeiro. Nossa, assim, foi uma experiência muito boa. Eu chegava lá, era duas horas de papo. Não era nem só, tipo, era realmente assim, vamos... Conversar com você, entender os seus processos, seus medos. Realmente uma conversa muito legal. Eu fiz o tratamento todo pelo SUS, o pré-natal, né? No postinho perto da minha casa. E aí e eles acolheram muito bem. Tipo, eu vi que eles não entendiam, mas eles se esforçavam para eu ficar confortável, né? Para não ficar constrangido com aquela situação. Então foi algo que, tipo, eu não esperava. Não é o caso do Edu e nem do Rodrigo, mas homens trans que não fizeram a retirada das mamas podem amamentar, já que o leite é produzido naturalmente. Mas não são só eles. As mulheres trans também podem fazer um tratamento hormonal para produzir leite e amamentar se quiserem. A primeira coisa que eu pensei foi, caramba, eu consegui. Quando eu pensei nesse eu consegui, é muito uma volta nisso, assim, né? De tipo, caramba, assim, né? Eu duvidei do meu corpo, da capacidade que o meu corpo tem, né? De gestar, de parir. E... e aí, quando eu olhei pra ela, assim, foi, meu... Eu olhava, assim, eles cobriram ela, ela tava no meu colo, assim, eles cobriram ela, né? E aí toda hora eu levantava o um lençol e falava assim, caramba, ela é perfeita, meu Deus, eu consegui fazer isso, sabe? Assim, foi tipo, realmente um encerramento de um ciclo para começar um outro. A sensação única, véio, é uma coisa muito surreal, tipo, você tá esperando o e é aquele que você saiu, você vê pela primeira vez aquela pessoinha, é muito da hora as pessoas falam tanto em disforia, disforia, disforia. É, eu senti euforia, assim, eu senti muita paz de sabe assim, de ser quem eu sou, de me respeitar num nível tão profundo e estar tá vivendo isso que meu corpo é capaz de de viver assim, né? Porque eu entendo a transexualidade não enquanto uma dicotomia entre sexo e gênero, assim. Eu abraço meu corpo e abraço meu gênero e e tá tudo junto, misturado, tá tudo certo, assim, né? Inclusive, agora eu vou começar a trabalhar, mas, tipo, à noite. Eu vou passar o dia inteiro com a minha filha, normal, e, tipo, vou trabalhar à noite. É um período que eu sei que ela vai estar tá dormindo, né? Cara, a gente tem que avançar em alguns aspectos muito básicos, assim, do tipo, licença maternidade para homens trans. No meu caso, eu trabalho num espaço que é pensa direitos humanos, então assim não foi uma questão de forma nenhuma eles mudaram inclusive não é mais não é mais considerado licença maternidade internamente eles mudaram para licença parental para englobar também homens trans e a Lana também conseguiu licença então assim a gente tá os dois em casa isso fez total diferença total diferença e aí filha tudo certo Você tá olhando para câmera amor <risos> É isso, ser pai é participar ativamente da construção e da vida de um outro ser humano. E encarar isso como uma missão que leva a vida inteira. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo toda terça-feira. E se puder, apoie a gente no Catarse. A gente precisa disso pra seguir. Um beijo e até a próxima.